Sou a Sônia, estou em tratamento desde 2013 no Secam e eu acho que o tubopózaro com esse tratamento da Ansa voz, junto ajuda muito, porque apesar do câncer ser uma doença difícil, a cima da gente fica muito baixa. Então, quando tem isso, renova, quando você faz uma oréola, você faz uma sobrancelha e é tudo de bom. Acho que muitas pessoas vão procurar isso para ajudar o ser humano, que é uma época que você precisa muito de apoio e você se sente bem melhor fazendo isso. Thank you.